Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o senhor Costa, o cateado. E, cara, eu vim aqui para trazer as atualizações para vocês aí que me assistem e já vi os vídeos aí do meu canal. É, esses últimos dias tem sido muito pesado para mim, cara. Tem sido algo bem, bem, bem complicado. Então, na segunda passada, tarde da semana passada, eu viajei para a capital aqui e entreguei a documentação para a cirurgia e eles ficaram de me ligar. Eu estava ba bastante confiante tá? que a cirurgia ainda sairia na semana passada, na quinta-feira. Tá? A internação lá funciona da seguinte forma. Você vai um dia antes, a cirurgia foi na quarta-feira, por exemplo, se a cirurgia for na quinta-feira, você tem que estar lá na quarta-feira até uma da tarde, que é a internação para toda a preparação para a cirurgia, pois é, como já falei outras vezes, é uma cirurgia delicada, tá. Então, fiz todo esse processo, fui da capital, consegui uma ambulância para me levar, tá? Fui com outros pacientes, mas... Foi bem confortável, graças a Deus, e eu consegui aí economizar em mais uns 200 reais, 250 reais por aí. é assim, tá? uma viagem para mim ir e voltar vai dar mais ou menos esse valor. Porque tem transporte, tem lanche, tem almoço, tem deslocamento dentro da cidade. E, cara, ontem, tá? Ontem, no domingo, e hoje segunda-feira 19, 19 não 18 do 3 agora já virou a noite né tá 19 do 3 já é terça-feira cara foi uma um dos momentos assim mais cara mais como que eu posso dizer mais punk não, não utiliza mais essa palavra né mas mais desafiador cara da minha vida tá eu vou depois eu não sei se eu mostrei essas imagens aqui, o YouTube vai derrubar, mas tem o meu número de telefone, eu não sei se eu já cheguei a colocar aqui meu WhatsApp, se vocês quiserem, eu envio as imagens, mas eu, vou tentar, eu acho que eu vou colocar aqui, tá? Derrubar, derrubou. Cara, que... Poxa, eu não sei nem como é que, que eu explico isso. Deixa eu ver se tá tudo certinho aqui com o áudio. Eu não sei nem como é que eu vou explicar isso, cara. Porque, cara, eu mesmo, tá? Eu mesmo. Eu acabei tirando dois pedaços da minha... Do próprio tumor, cara, Pra você ver na situação que tá. Eu já perdi a uh, superior, tá? Toda a parte superior, lá onde tá o tumor, da sensibilidade. Tá? Nós temos no nosso corpo, em todo o nosso corpo, em toda a extensão do órgão pele, tá? que a pele é um órgão, nós temos receptores de dor, mecanoreceptores, e receptores térmicos, que aí a gente vai saber quando tá frio, quando tá quente, etc. Quando alguma coisa furar, vai machucar, cortar, a gente vai saber. Tá? Então, eu perdi essa sensibilidade. Esses, esses receptores, eles não existem mais. Então, eu consegui fazer isso. Cara. Porque assim, quando estava começando a, a necrosar Se você viu na thumbnail aqui do vídeo tem mais ou menos lá como é que tá mas eu coloquei um blur lá justamente para não mostrar porque é uma cena muito forte porque é uma cena muito forte então é, quando começou a necrose eu já passei por necrose lá atrás tá como eu já falei essa vai ser minha quarta e última cirurgia em nome de Jesus tá então, eu enfrentei na primeira cirurgia, eu enfrentei na segunda e eu enfrentei na terceira. Que é o que está sendo agora. Só que nessa terceira agora, nessa reta final, é, se distribuiu de uma forma e cresceu de uma forma gigantesca. Então, criou-se muito, muita necrose, uma parte muito grossa, bem grossa mesmo assim, ó. Cabia assim, dois dedos, Então... Ele estava junto, você vai ver quando eu mostrar as imagens. Ele estava junto só por uma pequena parte, assim, de... Não sei nem como é que fala, não sei, de tecido na parte de cima. Eu acho que nas fotos não vai aparecer, mas vai aparecer o tamanho e aí você vai conseguir ver a, a espessura. Então, ele estava junto mais por essa parte. Então, ele estava em cima e o restante do tumor estava aqui embaixo. E no meio tinha esse banco aqui. Tinha esse vão aqui no meio dos dois. Cara, ali estava saindo, ainda tá, uma secreção mal cheirosa demais, demais, demais, demais. Por isso que eu estou falando que isso é extremamente desafiador para mim. Tá? Eu não estou falando assim como um homem, não estou falando como um homem de 34 anos. Tá? Ou se fosse mulher também, 34 anos, não tem problema nenhum. Mas eu tô falando como ser humano, cara. O próprio ser humano ver aquilo no seu próprio corpo, tá? E ter que lidar com aquilo dali. Um mau cheiro horrível, horrível, horrível, horrível. E eu tô aí há meses com muita infecção. Muita infecção. Febre direto, cara, muita, muita dor. Eu tô me tratando com morfina, tá? 10 miligramas. Que ainda foi a médica que me passou lá quando eu tava fazendo a quimioterapia. E foi quando aumentou muito as minhas dores. E eu não sei, mas eu notei, não sei se está certo, tá? Mas eu notei que com a quimioterapia, cara, o tumor explodiu, cresceu rapidamente, que eu não sentia dores, tá? Tava machucado, tava, mas eu não sentia dores, como eu sinto hoje, ao ponto de eu tomar morfina 10 miligramas. Então eu acho, tá? É só um machismo, tá? Eu posso estar muito errado. Mas parece que a medicação, a quimioterapia, começou a cair no meu cabelo, cara. O tumor deu uma explosão, parece que ele fez foi se alimentar com esse remédio. Então eu parei ano passado mesmo, quando minha filha nasceu, não tinha, tinha que estar correndo atrás de, de hospital, ela tava na UTI, cara. Foi uma confusão, gastei o restante de dinheiro que a gente tinha. Porque teve que se deslocar daqui, apesar do parto dela ter sido, da minha esposa ter sido é, particular, tá? Mas foram 8 reais e 300 Com desconto lá, ficou mil tá? Eu já pago o parto, mas aí minha filha teve, nasceu com a depois você pesquisa o que que é. Aí teve que ir para fototerapia, etc. Então ainda gastei mais uns reais a mais, 3.500 Teve medicação também. Então, deram um desconto lá e eu só paguei 3 mil depois. Aí, tivemos que ir daqui da, da cidade para a capital. Então, foi um gasto muito grande. E eu, nesse meio tempo, eu estava fazendo a quimioterapia. Eu estava fazendo a quimioterapia. Então, eu tive que parar. Primeiro, eu não conseguia tomar medicação, eu não conseguia parar. Eu tive que alugar uma casa lá na cidade, lá na capital, para mim ficar para minha esposa também ficar, porque a nossa filha ficou na UTI, e na UTI não pode ficar ninguém, tá? Então, ela ia durante o dia, ficava lá é, no hospital próximo, que ela deve ter ficado, eu acredito, que dois dias na UTI. Saiu da UTI e ela ficava durante o dia inteiro com nossa filha, tá? Nossa, minha esposa, recém-operada, recém que ela fez cetare, tá? Mas é a vida, cara, são desafios. Então, ela saiu tá, da UTI, e depois de dois dias, graças a Deus, minha esposa tinha que ficar lá. Então, eu estava nessa casa com minha outra filha, com a nossa outra filha de quatro anos, e minha esposa vinha às seis horas da tarde e deixava neném lá. E tinha que deixar, né? A gente não tinha ninguém para ficar lá, parece que isso também não deixar. Não, a gente não tinha ninguém para ficar lá no hospital da nossa filha, ficava lá. Então, eu tive que parar de tomar a medicação, por conta disso aí. E a medicação também acabou, eu tinha que e dores e uma série de coisas e retornando lá o que eu tava falando é mais ou menos essa espessura aqui então quando começou a necrose logicamente ela começou com apenas algumas cações carcões e foi crescendo, foi crescendo e ficou uma espessura muito forte você vai ver nas fotos e cara, hoje ontem e hoje cara foi algo muito desafiador para mim porque eu utilizei uma atidora de criança, que era da minha filha, ontem. Tirei uma parte muito grande, eu não tirei fotos, tá? Porque eu não consigo ser blogueiro, blogueir essas coisas. Eu não consigo, cara. Parar, eu preciso estar 100% focado ali naquilo dali, porque eu quero que aquilo dali tudo que eu faço. Tá? Eu quero que aquilo dali dê 100% certo. Eu quero que aquilo dali tenha o máximo de empenho que eu possa dar para aquilo dali. Que, para que aquilo aconteça 100%, independente que esteja para mim ou para outra pessoa. Mas hoje eu resolvi, resolvi pegar o telefone, depois que eu já tinha tirado. Minha esposa estava lá fora, com as nossas duas filhas brincando. Do... Muita dor. E eu entrei aqui dentro, fui até lá na sala, que meu telefone estava lá. Eu achei que eu estava gravando, botei para gravar lá, mas não estava. Mas eu tirei as fotos e eu vou mostrar para você. Eu gravei só dois segundos depois que eu acabei tirando. Mas quando eu for trocar o corativo amanhã, eu vou mostrar, tá? Eu vou gravar. Eu não vou conseguir mostrar outra parte porque eu já recolhi tudo e já joguei fora. Sim, então eu utilizei o quê? Gases, uma luva e, cara, força. Força para mim rasgar ali a carne, rasgar tudo que eu podia ali. Não era vascularizado, porque não saiu sangue, mas eu lembro que quando tudo começou, que tá? foi lá atrás, em 2019, 17 de dezembro de 2019, quando eu ainda não tinha plano de saúde, eu me desloquei até a capital, que o que me matou foi tudo isso. Tá? Eu estava me deslocando para a capital para estar tá fazendo exames de acompanhamento. Me desloquei até a capital, bonzinho e tá? tal, o que botava externo já, mas eu conseguia andar sem muletas, eu conseguia é, usar tênis, tá? E conseguia andar também, um trechinho pequeno, mas eu conseguia andar sem dores. E logo após também eu poderia ter dores, mas eram coisinhas poucas. Então, no dia de 17 de dezembro, a menina me deixou lá no hospital público, junto com minha irmã, que tinha que ir um acompanhante, dizendo que tinha que chegar... O exame era 8 horas e tinha que chegar 30 minutos antes, etc, etc, etc. Cheguei lá 7 horas da manhã, minha irmã, e fiquei de 7 horas da manhã até 4 da tarde. Então, o meu pé inchou muito, mesmo eu andando, caminhando um pouquinho, fazendo exercícios, fazendo uma massagem, mas mesmo assim, inchou, ficou desse tamanho. Retornei para casa, machucou um pouquinho, tá? E eu fui tratando ali, eu fui tratando ali. O pastor veio até nossa casa começou a conversar um pouquinho, e eu já não estava mais utilizando corativos. Só que aí eu estou conversando aqui com o pastor e como eu falei, eu perdi a sensibilidade. Quando eu olho para chão, a lajota daqui da carta é branca, uma polsa vermelha de sangue. Isso mesmo. Começou a jorrar sangue ali de um vaso. Eu sei que era de um vaso porque ele jorrava em forma de jato. Não importava o que eu fizesse, ele continuava jorrando. Tá? Então eu fiz uma compreensão ali, tudo bem, corri e o mas como eu falei, o meu caso ele é muito específico e ele é muito delicado, lá só me deram uma medicação para estecar o sangue que não adiantou de nada, certo? Retornei para casa, continuei tratando, então foi acumulando, foi marcando, tá? foi saindo todo o tecido de cima, toda a parte do tecido de cima, e foi necrosando cada vez mais. E foi crescendo, foi crescendo, fui crescendo até chegar a essa espessura. Aqui. Você vai ver nas fotos. Já, já eu vou mostrar essas fotos. Então, chegou a essa espessura. E ontem, cara, eu sentindo aquele mau cheiro horrível. Horrível, horrível, horrível. Certo? Eu disse, rapaz, como eu não sinto do aqui. E eu tô vendo que isso aqui tá separado da parte de baixo. Pelo menos uma parte tava. E vou puxar. E eu comecei a arrancar assim com a mão. Segurando aqui. Eu empurrava com esses dois dedos aqui. Na parte onde tem pele ainda. Tá ter sido bom. E puxar para cima com todo. Para não puxar ele todo de uma vez. Porque na parte de baixo. Assim, bem, bem na parte de baixo. Ele já está marcado E aí seria arriscado arrancar tudo. E tem vários vasos aqui. Então já viu o jorrar sangue aí, né Pois é. Aí ontem consegui rasgar uma parte e usei essa tesourinha, tá? Logicamente joguei ela fora, não tirei foto ontem e hoje a mesma coisa. um cheiro muito horrível, eu disse, quer saber? Eu vou fazer isso, tá? Bati no peito e disse, eu vou fazer. Então eu me segurei, cara, não tava doendo, tá pessoal? Doa assim de quando eu tava arrancando, não tava doendo, porque como eu falei, eu perdi a sensibilidade ali. E ali, com certeza, ali não tem é, esses receptores que eu falei, receptores de dor, é, mecano-receptores, etc. Então, eu não estava sentindo, mas estava muito grudado. Quando eu puxava assim, eu sentia, olha, rasgando, rasgando. E o pastor até veio aqui hoje e, cara, eu tava falando para o pastor. Eu estou muito ansioso por essa cirurgia. Tá. Porém motivo mas eu vou falar aqui alguns motivos. Eu hoje não consigo visitar nenhum cliente. Eu não consigo expandir o meu trabalho. Eu não consigo chegar de manhã, levantar numa boa, sentar aqui no computador e desenvolver algum site, alguma aplicativo, Terminar o serviço de algum cliente. Terminei hoje o serviço de um cliente que eu já estava aí com 3, 4 dias de serviço parado. Por conta de quê? Dores. E como o tumor desmoide, que é o tumor que eu tenho, ele é muito agressivo, cara, eu tenho que fazer essa cirurgia de amputação do membro, certo? Tá aí, eu vou mostrar aqui na tela, tá? Deixa eu ver. Cara, a minha vaquinha, se você puder me ajudar, certo? Eu tô há oito anos, certo? Eu tô há oito anos, deixa eu subir a webcam aqui para você poder me ver. Eu tô há oito anos. Deixa eu só tirar aqui meu rosto aqui da frente. Eu tô há oito anos aí nessa luta, tá? Como eu falei, já falei em alguns outros vezes. Eu nunca, não é que eu nunca precisei de ajuda, mas eu sempre tentei fazer tudo por mim. Porque eu vejo assim, eu penso assim, cara, se eu posso andar, se eu posso pensar, se eu tenho dois braços duas pernas, por mais que uma esteja defeituosa, eu ainda posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Então eu fiz, só que agora é por Eu não consigo... A gente estava falando, eu e o pastor, sobre atividade simples, que ele chegou no ponto e tocou que o simples ponto de você levantar e ir para o banheiro urinar, fazer um xixi, entendeu? As suas necessidades normais, cara, para muitas pessoas, para milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, é uma atividade que se a pessoa pudesse fazer, a pessoa dava cambaiotas, cara, sorriria com o vento, estaria alegre com tudo, se uma pessoa xingasse ela na rua, ela ia retribuir com eu te amo, Jesus te amo, então, eu estou nessa situação, porque às vezes eu estou deitado depois de muita luta, são o que agora? Meia-noite, 25, não estou com um pingo de sono. Aliás, eu até estou com sono, mas a dor está impedindo que eu dê. Então, quando eu durmo e eu acordo pela madrugada para mim ir ao banheiro, que eu tomo bastante líquido, bastante água, cara, é uma, é uma atividade assim, muito, muito, muito difícil, complicada. Porque quando eu baixo a perna um pouquinho, que o sangue começa a descer, cara. As dores são enormes. São enormes, enormes, essas coisas. Bem, agora, eu tô aqui, cara, mas... Eu já vou pro, pro sofá, ali, como eu fiz ontem. Eu levantei, era 8 horas da manhã, muita dor, tá? Por que que você fica deitado até 8 horas, 9 horas... Eu cheguei a levantar às 11 horas da manhã, por conta das dores. Eu sempre tive uma, uma vida que eu acordava às 5 da manhã para me estudar. Então, eu acostumei muito com isso meu corpo acostumou também. Só que, como ontem, eu acordei 8 horas da manhã. Acordei não, desculpa. Levantei 8 horas da manhã, corri para sofá. Não escovei os dentes, não tomei banho. E fiquei lá, simplesmente fiquei lá até 3 da tarde. Foi 3 da tarde. 3 e meio por aí, que foi quando eu me orei, depois tomando uma série de medicações... As medicações só vão fazer efeitos, sei lá, cara, uma hora, duas horas e meia depois, não sei porquê, se meu corpo já acostumou com a medicação, aí que foi que eu fui tomar banho, escovar os dentes, fui fazer o corativo, entendeu? Então, a simples atividade de levantar e ir até o banheiro tive que menos de dois metros de distância para me urinar, cara, é uma, é uma situação muito complicada, muito complicada mesmo, por conta das dores. Então, eu preciso dessa cirurgia, muito dessa cirurgia. Vou falar uma coisa aqui, havia necessidade, ah, desculpa, havia não, há necessidade tá? de eu fazer a amputação do membro agora. Não, não há necessidade, tá? mas é algo que irá resolver. E é o único tratamento que está ao meu alcance. Eu poderia fazer um debidamento, poderia é, tentar retirar o tumor. O médico chegou a conversar comigo, se a gente resolver essa parte, remover essa parte externa do tumor, a gente vai ter que cobrir com pele, aí pode ser tirar de alguma outra parte do teu corpo. Certo? Porém, esse tumor ele é muito agressivo, como você já sabe, E pode ser que ele venha destruir esse tecido que a gente... Colocou lá para poder cobrir, costurar, tudo bonitinho. A pele é extremamente sensível. Quando a gente colocar o... Quando a gente fazer o emlinhar, é... tá? Utilizar lá a linha para costurar, pode ser que rasgue e não segure, certo? E se segurar, a gente não tem é, essa garantia. O tumor ele é extremamente agressivo, ele pode simplesmente destruir todo o tecido, certo? Todo o tecido... E vir infeccionar e transformar em algo maior, algo muito grande. Daqui tá? aí você vai precisar de uma cirurgia às pressas. Então eu falei com ele, doutor: então eu eu opto por. Eu optei lá na hora, você faz, é a minha opção. Eu optei por fazer a cirurgia de amputação do membro, tá? Com uma margem. O tumor ele é mais ou menos assim, não, não sei se dá para ver, mais ou menos assim. E a cirurgia vai ser feita com essa margem aqui. Se ele começa aqui no tornozelo, tá? aqui na tíbia, na base da tíbia, e ele acaba bem aqui, a cirurgia vai ser feita aqui. Ou seja, é uma margem muito grande. Tá? Então, eu vou ter que perder uma parte muito grande, tá? sem nenhum tipo de tumor, sem nenhum tipo de de células morais, justamente para nem chegar a triscar lá nessa parte, entendeu? Onde tem o um tumor. Porque ele é extremamente agressivo, e pode ser que toque em alguma outra parte que não vai acontecer, e ele acabar retornando. Nas primeiras cirurgias que eu fiz, foi feita uma reconstrução com concentrado um concentrador biológico. É um produto que eles utilizam, eles tiram sangue da medula óssea, tá? e colocam lá, e não sei como... Tem uma reação e vira osso. Ele expulsou, ele consegue identificar qual é o tipo de corpo estranho que tem no meu corpo e expulsar isso. Tá? Que foi colocado lá, colocado lá na região. Então, ele não deixou de ser reconstruído o meu osso. Justamente por isso, foi utilizado. Eu entrei na justiça, eu tinha um plano de saúde bom nesse tempo. Antes da. Foi a primeira cirurgia, antes da empresa me sacanear e cortar o meu plano de saúde. Eu iniciando o tratamento, e lá nos lados médicos dizia: tratamento era de longo prazo, não poderia ser interrompido, que senão seria a única solução, seria a amputação do meio. Até na mesma cena, eu entrei na justiça, consegui a cirurgia, foi utilizado o concentrador biológico e ele expulsou. Para você ver como ele é agressivo, ele voltou ainda mais forte, começou a destruir mais e mais a tíbia. Foi assim na segunda cirurgia e na terceira cirurgia também, que ele cresceu muito e agora ele virou tudo isso. Tanto interno grande, quanto externo bem grande. Então, essa é a trajetória. Eu vou, eu vou dar um jeito de eu mostrar as fotos aqui para você, para vocês. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui, cara. Para Como é que eu mostro aqui? Deixa eu ver aqui. Eu vou... Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui no Google Photos. Que aí fica mais fácil aqui. Pera aí. Ah, não. Eu consigo mostrar aqui direto no meu WhatsApp aqui. Certo. Ó. Só lembrando... Que o que eu vou mostrar agora são cenas bem fortes, tá? Bem fortes mesmo. Então, se você não consegue ver cenas fortes, não veja a partir desse momento. Tô repetindo, são cenas bem fortes mesmo, tá? Não veja se você não consegue ver sangue, esse tipo de coisa, não veja. Então, eu vou mostrar aqui, deixa eu mostrar aqui a... Então você deve estar vindo aí. Isso aqui é após eu resolver remover a segunda parte hoje. Tá puxando lá, rasgando carne. Então você pode ver, ó, que nessa parte aqui tá bem vermelhinho, isso aqui significa que tá cicatrizando, vai ter uma melhora, mas infelizmente não vai ter porque não tem, por aqui não passa, por aqui não vai ter nenhum tipo de vascularização. Vai ter, mas não vai servir porque o tumor toma conta de tudo. Então, nessa parte aqui inteira. Vou botar aqui o like, acho que aí fica mais fácil. Então, nessa parte aqui inteira. Aqui, inteira aqui. Isso aqui tudo. Pegar até por aqui por baixo. Tinha uma camada muito alta aqui. Aí, ontem eu vim remover essa parte que cortei com uma tesoura, joguei a tesoura fora, não tinha mais tesoura. E entre essa parte aqui que você está vendo e a parte de cima. Sai uma secreção aqui, uma água veia amarelada nessa parte aqui, que fede muito. Então, ele saía, comprometia o, o corativo inteiro, que eu encho aqui de gases. Tá? Eu encho essa parte toda de gases, fica tudo cobertinho, fica nada descoberto, certo? Então, eu segurei nessa parte aqui, tá? Aqui, aqui tem uma parte de tecido bom, certo? a mão aqui, tava sem luva nessa, nessa parte, aqui. e aqui é a parte que eu tava com luba, então eu puxei aqui, eu saí puxando aqui de baixo até rasgar isso aqui tudo até rasgar essa parte toda, vou mostrar outra foto aqui, essa aqui é a parte que saiu tem uma foto melhor aqui que dá para ver mais nítido, ó. então você pode ver que é uma massa muito grande, cara isso aqui é tudo mole, cara tudo um tecido velho mole fedorento cara e não tinha nenhum tipo de ligação disso aqui com a parte lá de baixo cara eu não sei como esse tumor ele conseguia nutrir essa parte cara a única parte que tinha é, algum tipo de junção era essa parte aqui ó. o resto estava tudo solto aqui tá tudo solto que é o que acumulava a secreção aqui ficava fedendo mesmo eu usando mais ante touro e etc Então essa parte aqui foi a última parte que eu tirei hoje cortada Você pode ver que aqui tem um corte bem Bem certo, tá? Bem reto Que foi o que eu fiz com a tesoura ontem Então você pode ver, ó, Essa massa toda Esse vídeo aqui, não, eu, sem querer eu gravei aqui Achei que tava gravando e não tava Depois eu tirei sem querer, ó. Então você pode ver e essa parte aqui, ó, o tumor, ele vai aqui. O tumor, ele vai daqui dessa base, tá? Até aqui, ó. Você pode ver que essa parte aqui tá bem inchada. Que é onde o osso subiu um pouco. Então, isso aqui é o tumor. Porém, não vai ser cortado aqui, tá? Não vai ser cortado aqui nessa parte. Vai ser bem acima, bem lá em cima, bem pertinho do joelho. Graças a Deus, o médico me confirmou que eu irei ficar com a mobilidade do joelho, tá? Então, vai ser uma prótese aí que vai ter a mobilidade apenas lá... Ah, nem vai ter, né? A mobilidade do pé, a não ser que seja uma prótese melhor, mais cara, que aí já tem a mobilidade lá do tornozelo certo? Então, eu preciso retirar... To... Na verdade, eu preciso fazer a cirurgia de amputação, tá? Mas eu poderia retirar toda essa parte aqui, tá? E a gente vendo um tratamento. Vamos ali e tratamos para mim não perder o pé. E você pode ver que toda essa área aqui, ó. Toda essa área que eu tô pitando agora, tá toda muito escura, cara. Muito escura. Muito escura mesmo. E aqui também tá muito escuro Então, eu preciso fazer essa cirurgia aí com urgência. Se você puder me ajudar, se você puder compartilhar a minha história, cara. Eu agradeço muito. O link da minha vaquinha é esse aí. O meu número de telefone é 989 83 23 33 10. Esse é meu WhatsApp. Você pode falar direto comigo. Se você puder compartilhar, eu vou agradecer muito, cara, a minha história aí. Porque é algo, cara, que eu tenho certeza que vai me ajudar muito se eu conseguir aí... É... Fazer essa cirurgia, cara, e não perder a minha perna. Eu tenho duas filhas para criar. Eu não pediria ajuda se não fosse... É, se eu tivesse uma segunda opção, como eu já estou há sete anos, certo? Nessa luta aí. Então, eu já estou há um ano e três meses fazendo corativo todos os dias, diariamente, três vezes ao dia. O gasto é muito grande. Eu gasto em torno aí de uns dois mil reais por mês, certo? Com essa perna. Eu consegui o auxílio doença depois de muito tempo. O INSS me negou várias vezes. Coloquei na justiça já saiu a decisão da justiça. O INSS não tá nem aí que não cumpriu. Entendeu? Importante pensar nisso aí. Sim, o que eu recebo do INSS? É um salário mínimo. Depois de muito tempo. Eu pago R$ 700 reais de plano de saúde. 600 reais do aluguel, aí tem internet, que é o que eu trabalho, utilizo aqui para trabalhar. Tem escola da, da minha filha, tem comida. Só eu trabalho aqui em casa, tá? Mas como eu falei, a questão agora é que eu não consigo trabalhar. Eu não consigo sentar aqui e ficar 10 minutos, pelo menos, trabalhando. Eu vou ter uma série de dores. Para me estar tá gravando, para me estar tá aqui na live com você mostrando aqui, eu tive que tomar uma rinca. Uma porção enorme de remédios. E ainda assim eu estou sentindo dores. Aí. Então, se você puder compartilhar, eu agradeço. Está o link da vaquinha aí abaixo. Se você puder ajudar, me ajude nessa daí. Que eu jamais pediria ajuda se não fosse realmente necessário. Eu vou colocar o link da vaquinha aqui nos comentários. Era para não ter colocado lá no início, né? Mas eu vou colocar aqui o link da vaquinha. Vou fixar aí. É, eu vi que tem duas pessoas aqui na live. Se você quer fazer algum tipo de pergunta, faça aí a pergunta aí na live que eu vou estar tá aqui para responder aí. O título da live realmente foi... Não foi proposital, tá? Mas realmente aconteceu isso aí. Você não vai acreditar no que aconteceu, cenas fortes, etc, como eu já falei. Realmente saiu e caiu, tá cara. E vai entrar essa semana agora. Eu estou muito confiante em no nome de Jesus. Que vai sair aí. A... Salve, fi. Tá? Fi. Deve ser do Combat Arms. Estou confiante aí que vai sair a cirurgia. E, cara, vamos, vamos para frente. Eu já guardei uma grana aqui. Para poder levar minha família. tá? Minha esposa e minhas duas filhas para a capital. Eu vou alugar um apartamento lá para ela ficar vou falar com uma irmã minha para ficar com as meninas só enquanto tá rolando ali a cirurgia depois que passa eu peço para alguém ficar comigo lá e minha esposa fica nesse apartamento sem foi minha ideia se você tiver uma ideia meio aí me passa aí que qualquer ideia tá? construtiva é bem-vinda você tiver alguma dúvida quer perguntar alguma coisa pergunta aí nos comentários Quem tá na live aí, fale o seu nome aí, de onde você tá falando, quero conhecer você. Aí já estamos com 34 minutos aí de live. Eu vou... Até agora, pessoal, eu tive aqui, ó, seis, seis doações na vaquinha aí que totalizou aí 250 reais. Essas vaquinhas online, elas cobram, tá? Quando você vai sacar o valor lá, elas cobram uma porcentagem. Gira aí em torno de 5% a 20%. Se não me ganha, é 5% a 20% do valor total aqui arrecadado. Beleza? É, tá só eu aqui na live. Se você tá assistindo essa live aí, hoje é 19 de 3 de 23. É, fica com Deus. Que Deus possa te abençoar e se você não puder doar nenhum tipo de valor faça a sua melhor doação e a sua melhor doação ela se chama oração tá puder orar por mim você puder rezar por mim não importa a sua religião eu vou ficar extremamente agradecido pois essa é a melhor doação que você pode me dar nesse momento beleza compartilha aí se inscreve no canal Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Fui.